Bom dia, tropa! Mais um dia no chão da questão e hoje é a CNN, Veja e Globo que sentem na pele um pouco da censura do supremíssimo Alexandre Glandi. Aquele que é o relator, aquele que é a vítima, aquele que é o juiz de todas as acusações. Ele é o cara que é responsável por tudo. Agora, ele inclusive... Faz projeto de leis para o Senado que não tenho nenhuma dúvida que, deixará, que será aceito, certo? E aí nós temos uma notícia incrível, que mais uma vez a mídia podre passa pano. Porque eles acreditam que Alexandre de Moraes está mirando somente no Bolsonaro. E a esquerda precisa que o Bolsonaro seja preso, que ele não possa ter condições de continuar falando aqui fora ou podem ter certeza que o governo do Dilma não vai durar muito, certo? Porque uma vez que você tem oposição, a popularidade vai cair do Dilma. E caindo vai ficar mais difícil convencer as pessoas de que ele deve continuar lá. E aí começam os protestos e blá blá blá. Mas é uma notícia que não sai nem na própria Globo. Parece que a CNN sofre uma censurazinha ali e fica de boa. Mas vejam, é incrivelmente sério. É incrivelmente sério. Moraes manda CNN, Veja e Genius, quebrarem sigilo da fonte. Isso daqui, antes de mais nada, antes de lermos a matéria, você precisa entender o seguinte, o jornalismo ele funciona através da confiança que as pessoas têm em simplesmente com o sigilo. Em falarem, olha, eu vou te contar uma história, você coloca lá como se fosse sigilo, e é isso. Certo? A pessoa se sente segura de ir até essas emissoras Pô, vou lá pra Veja, vou pra CNN Nunca que eles vão dizer qual foi o sigilo pro Alexandre de Moraes O que o Alexandre de Moraes tá fazendo é o sonho de qualquer vilão na história do nosso planeta Como assim, cara? imagina, você vai lá e denuncia as pessoas, é aquela coisa de filme, sabe? que a pessoa faz uma denúncia e aí eles ficam sabendo da denúncia e pegam o cara e a família inteira dele é a mesma coisa aqui, só que diante dos olhos de todo mundo é o fim do jornalismo porque ninguém mais vai procurar essas emissoras se qualquer ministro da STF pode quebrar o sigilo algo que era assim para ser o básico da imprensa o direito ao sigilo de fonte tá? vamos a notícia aqui, porque é algo extremamente preocupante, seja para a esquerda, para a direita, sabe? Mostra o quão psicopata o cara chegou. O ministro Alexandre Oglande, de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE decidiu nesta sexta-feira que as emissoras de notícias Via Cabo, CNN Brasil e Globo News e a revista Veja entreguem o conteúdo completo gravado das entrevistas que fizeram com o senador Marcos do Mal. Leia a íntegra da decisão do Moraes, tem até um PDF aqui. A determinação também foi imposta à empresa Meta, Big Tech, proprietária das redes sociais Facebook e Instagram, no caso do Instagram, a ordem é para que encaminhe aos autos o inteiro teor da live realizada pelo senador Marcos do Mal em seu perfil no Instagram na madrugada do dia 2. Ou seja, certo? Ele quer criar uma prova aqui. Como essas lives, eu acredito, no Instagram, elas não ficam gravadas, a pessoa está apenas falando ali, não serve como prova. Só que a partir do momento que você vai até o Facebook e fala olha, eu quero essa live aí, vocês registraram? Tá, então, eu quero aí ela registrada. Primeiro, ficaria incrível a gente saber que o Facebook registra as lives, sendo que elas não são gravadas. Sede na própria plataforma, porque eles o fariam. Mas, supondo que eles têm esse arquivo. O Alexandre de Moraes está criando provas contra o Marcos do Mal. Mas tudo isso pode. Um juiz pode agora criar provas, tá? Eu quero aí o um conteúdo, mesmo que não esteja público. Isso aqui cria um precedente enorme, porque você não pode retirar o que você falou, você não pode se arrepender de nada. E qualquer pessoa pode ir lá e pegar o seu histórico e ver o que você falou, certo? Mas, enfim... Marcos Duvaldes aqui, prestou depoimento à PF sobre a suposta tentativa de tramar um golpe de Estado junto com integrantes e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Desmoraes, uma quarta versão versão, desculpa, versão dos fatos por ele e Duval, divulgados, mostraria que há várias narrativas entre si antagônicas. Por essa razão, argumento ministro torna-se necessário diligência para o seu completo esclarecimento do que se passou, bem como para apuração dos crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo. Ou seja, o Marcos do Mal, não importa para que lado a gente olha agora, ó, ó, ó, e aí ninguém entende o porquê. O que, que aconteceu com o Marcos Dumal? Será que o, alguma organização criminosa ligou para ele, mandou ele falar alguma coisa? Depois ele aparece chorando, tampando o rosto. Diz que pô, tentou dar um golpe no Alexandre de Moraes, mas agora culpa o, o, o Bolsonaro. Depois culpa o Moraes, que aprendeu é o Moraes, que é afastar o Moraes, que aprendeu é o Bolsonaro. Esse cara representa, talvez, ali o ápice da canalice que um ser humano pode ser, velho. Se Marcos Dumal estava ali bonito na fita e traz direita, de repente. Faz uma merda dessa com o IBL, depois volta atrás, depois vai pra frente. O que, que aconteceu, certo? O que importa é a narrativa pra imprensa. É mais um motivo pra colocar contra o Bolsonaro. Então, na minha opinião, seja lá quem influenciou o, o Marcos do Mal, ou você tá fazendo isso de propósito, certo? <risos> com certeza usaram ele de boi de piranha nesse momento pra pegar o Bolsonaro, certo? Tá mais que claro aqui, tá certo? Pra mim, minha opinião. Por esta razão, Moraes exige que os veículos de comunicação liberem a íntegra gravada de entrevistas que fizeram com Marcos do Mal para comparar o que o senador disse a PF. O documento passou ainda por uma revisão. O texto inicial previa multa aos veículos em caso de não cumprimento da determinação de 100 mil por dia. Ou seja, o cara é maluco, mano. Alexandre de Moraes é maluco. Primeiro ele deu multa e depois voltou atrás. Olha quanta coisa acontecendo estranha. Não é a mesma situação do Marcos do Mal? Mete multa, depois alguém liga e fala lá que não era pra dar multa. E aí ele volta a multa. O que, que aconteceu? Que loucura é essa que tá acontecendo, cara? Tá maluco? O trecho foi tirado na versão final, ou seja, alguém revisou, certo? Não, dá tá multa do cara não, velho. Você vai querer multar Globo? Tá maluco? Vão te chamar, vão. Aí é já passaram os limites, né? A primeira versão da decisão também pedia a íntegra do material das entrevistas. A segunda muda o palavreado. O inteiro teor dos áudios já publicados das entrevistas concedidas pelo senador Marcos do Mal à publicação, a expedição de ofícios à CNN e à Globo News para que remetam aos autos no prazo máximo de cinco dias, a íntegra de quaisquer entrevistas já publicadas concedidas pelo senador Marcos do Mal. A assessoria do STF diz que o pedido inicial de multa tratou-se de um erro material de minuta de decisão, que logo foi substituída pela correta. Depois da divulgação desta reportagem, o desministro Moraes publicou uma solicitação à Secretaria de Comunicação Social do STF para que a área entre em contato com as respectivas empresas para viabilizar a obtenção dos materiais das matérias jornalísticas já devidamente publicadas pela mídia e de conhecimento público, e dispensou a necessidade de expedição de ofícios e veículos, tá? Então, mano, que horror! O que está que acontecendo no nosso país? O que é isso? O que está que acontecendo, cara? Tá, Alexandre de Moraes tem o poder ali de simplesmente acabar, certo? Com qualquer coisa que seja sigilo, algo que está ali garantido na nossa Constituição, que você, como jornalista, possa ter seu direito a sigilo, mas... Foda-se, Alexandre de Moraes pode tudo, pode criar provas, pode... o acusado é a vítima, é o juiz, é tudo, cara, é o cara que acusa. Quando é que a esquerda vai perceber que criou um monstro? Só depois que Bolsonaro for preso para eles. E que Alexandre de Moraes passe a mirar, então, o Dilmo, certo? Porque, na minha opinião, tem uma estratégia aí para tentar colocar o Alckmin como presidente, o próprio Lula sabe disso, é por isso que a esquerda tem criticado, né? o PT tem criticado... Será que Moraes passou dos limites? Será, Será? Será, Será? que vocês acham aí, certo? Sei que Alexandre de Moraes vai continuar todos os dias crescendo o poder dele. Agora ele cria leis. Agora vai regulamentar as redes sociais. Então, por enquanto, certo? A gente continua chamando de Alexandre o Glândio enquanto pode, certo? Por último, né? nós passamos aí da metade das nossas rifas, da nossa sexta rifa compradas, tá? Participe... E concorra ao celular Samsung Conservador dos bons costumes A03. A cada rifa comprada, Alexandre de Moraes perde um fio de cabelo, certo? E até a próxima. Tchau, tchau.